E aí, com a Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Night in the Woods, jogo de aventura para PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Nós estamos jogando uma versão para PC modada e ela está em português. Talvez seja por isso para não ser originalmente em português, não tenha sido muito popular aqui no, nossa, no nosso país. Mas vamos lá, com esse mod fica muito bom, viu? Vou deixar na descrição o link da comunidade no Facebook dos fãs que fizeram. Vamos lá, hoje vamos fazer mais um dia. Tomara que a chuva não atrapalhe aí né, o nosso áudio. Vamos lá. Beleza? Mais um dia, Maia acorda. Nossa personagemzinha a Vita Louca. No último episódio a gente testemunhou um sequestro. Tinha um menininho jogando Free Fire numa praça. Oh, querida, oi. Que tal tá vir aqui? Tá? Oi. Nossa mãe resolveu conversar conosco hoje. E o menino foi sequestrado, mas foi isso que aconteceu. A gente foi atrás e deu muito ruim. Conversar com a nossa mãe. É bem parecido com a gente. Oi, querido, se divertiu no half, half, fest. Claro. Você parece cansada. Você parece cansada. Pois é, dor de cabeça. Tudo bem? Acho que sim. Conversaram sobre a faculdade? Ainda não. Você está esperando algo especial para contar? Não, é só que depois conversamos sobre isso, ok? Eu não vou fugir. Entendi, Bom, vou indo agora. Ok, tenha um bom dia, querida. A nossa personagem ela abandonou a faculdade com dois anos, voltou para a cidade natal dela. E a gente tem se encontrado aí com os nossos amigos de outrora. Os nossos amigos de infância, né? E tá todo mundo com uma vida meio assim, não é muito das melhores, mas tá vivendo. Vai vivendo, né? Faz parte. A gente vai falar com o Greg. Lá na loja dele, que é o um raposinho, bastante animado. Beleza, chegamos. Snack Falcon, vou falar com o Greg. Fala cara! é uh, uh. no difícil, noite esquisito O que houve? De quanto no ensaio da banda? Beleza. O que tu vai fazer hoje? Uh, a gente não vai ensaiar? Só vamos. Beleza Olha a jacaro Olha pra gente ó. <risos> Tem que falar com alguém? Acho que é só com o Greg E aí, cara Você tá bem? Tá com carinha de cansado Eu fiquei acordado a noite toda Tava consertando a porta lá do terraço E tava um barulho dos infernos Porta do terraço? É Tem uma porta no final da escadaria que dá pro telhado Agora eu vou poder, sei lá, correr da portaria Até o telhado e mira lá no topo do prédio É melhor não Mas o que vai impedir a gente estranha De fazer isso Cara, relaxa, foi mal, é o cansaço Justo, tá pronto? Partiu, garota Vamos brincar um pouquinho com a música cabeça de abóbora Vai lembrar que essas músicas aqui É legal só pra ver, né não tem... não crescendo nem nada no jogo depois Vamos sair, chega de cabeça de novo. Então, tu nem vai tentar tocar, uai É o seu novo estilo? O meu estilo é nem conhecer essa música para começo de conversa Bom, eu acho que a gente tá destruindo a banda <risos> Ganhamos um achievement pra não fazer nada Ufa, tão rápido Você só apertou um botão <risos> Tô mortinho da Silva. Acho que estraguei minhas cordas e focais de tanto gritar. Da hora. Vou ficar mais rouco um... ainda. Enfim, eu nem sei se são mesmo meus sonhos ou não. Esse cara que eu acho que era um fantasma sequestrou um menino e eu acho que ele tava na minha cabeça. Ainda tava dormindo. Então, sim, eu acho que eu preciso tomar alguma providência porque isso tá me assustando. Tá, eu não esperava por essa hoje. Você tá bem, cara? Tô. Eu não tô ficando doida nem nada Provavelmente não era um fantasma É, eu também acho Com certeza não uh. Que seja o mesmo, eu vou dar um jeito nisso então Ei, cara, não faz assim não Tô aqui por você Ó, oh, manos Tá, tá Então, a gente <risos> A gente tem que <risos> Então a gente tem que descobrir se tem tipo alguma coisa relacionada a fantasmas acontecendo na cidade. Tipo, uma fonte confiável. Que seria. O jornal tem alguma página sobre fantasmas? O que foi? Eu não achei a pergunta tão idiota assim. Olha, a gente pode colar lá na biblioteca para pesquisar em livros sobre isso? Não, eles arquivam o jornal regional em uma máquina, tipo edições até 100 anos atrás Se tiver alguma história secreta sobre o fantasma sequestrador de viacinhas assim, é lá que vamos encontrar, imagino eu Ah nossa, eu nem sabia que isso existia, pensei que só tinha um monte de livro velho caído aos pedaços E qual foi a última vez que você pisou numa biblioteca? Na real, acho que a nossa é uma das mais completas da região Ah, como? Um cara rico investiu nela um tempo atrás, eu acho Foi ele que criou a fundação e... Esquece, vamos logo nos reunimos mais tarde? Ano! Claro! Tá bom, já já a gente volta Uhul, fantaspinhas Esse é o espírito A gente vai ver a microfilmagem. Da biblioteca Olha só, tem esse painel em vários lugares da cidade Ei, olha, empregos É estranho como tipo, na época em que isso foi pitado era tipo Ei, olhem pela janela, estamos todos trabalhando, que é incrível Agora é tipo, um desses grafites que fazem quando a gente é atropelado ou leva um tiro. Esse moral tá mexendo mesmo contigo, hein? Esqueci que nós vivemos em realidades separadas. Ah, a minha é claramente melhor. <risos> a amizade delas é meio esquisita. Muito agressiva, né? Não vamos falar com ninguém, vamos direto a microfilmagem, que é... uma terceira, no segundo andar. Salas de estudo. Subindo. Muito bem. Caramba, tá cheio de porco em cima. Tá cheio de coisa velha aqui em cima, com certeza. Vai ver se o seu fantasma tá aqui. Isso, fantasma, alguma coisa. Seja lá o que for, ele atravessou uma cerca ou voou por cima dela, ou algo do tipo. Ainda uma pessoa. Verdade, isso é ainda mais impressionante. Então a gente tem que encontrar esse cara, porque ele pegou alguém E ele tem alguma coisa a ver com isso que está acontecendo comigo, isso não é bom Isso tudo tinha soado bem melhor na minha cabeça Tudo bem, não foi tão mal assim Legal que esse carro nunca cai da boca dela Mesmo nem, tá, nem estando encostado na boca dela Só foi tudo Ok, chegamos, legal então, Não tenho ideia de como mexer nisso, sério Eu não posso fazer tudo sozinha Desculpa, mas no que foi que você ajudou até agora? Isso tudo foi ideia minha Não, sua ideia era caçar fantasma a minha ideia era, pelo menos, pesquisar um pouco a respeito do assunto Essa a ideia é tão idiota assim pra você, por que você veio? Porque você é minha amiga, seu <risos> Ah, Eu sou sua amiga, Beatrice. Sai, deixa isso comigo. <risos> Se depender desse pertona a gente vai ficar a noite toda aqui. Tá, o que vamos procurar? Eu quero mexer. Não. Sai, eu vou mexer. Ai. Que droga, mãe. Desculpa. Ok, ok. Como isso funciona? <risos> eu quero mexer, não sei como funciona. Primeiro passo, olhe para a tela. Segundo passo, mova o trequinho para olhar as coisas. Terceiro passo enquanto fantasma, claro! Olha que legal, eles fizeram a tradução até dos artigos, muito bem feito mesmo a tradução. Ah, olha! Sai pra lá, deixa eu ver, cemitério meio que na cara, né? Aham, se estiver procurando fantasma, lá é onde eles estão. Parece que ele foi visto na parte antiga do cemitério. Opa, é onde o túmulo dele fica, bem interessante esse. E tem como não achar interessante, isso é tipo coisa de fantasma de verdade. Eu gosto de história. Fantasmas são história, história que não quero ficar no passado. Naga <risos> nada mal. Muito bem, a gente tem que ver uns artigos aqui, é bastante específico. Aparições de fantasma. Ei, olha isso! Hum, parece Poção de Deixa eu ler. É Poção de É mesmo, fica lá em cima, na Parque Estadual, né? Aham. Já chegou aí lá? Nunca. Mas agora eu vou. Vai na fé. Ah, interessante tá tal, mas é nada a ver com o fantasma. O amor de fantasma que assombra o no novo museu de história. Ei, ei, ei. Fantasma avistado. No museu de história? História que não quer ficar no passado. É um local histórico. Local histórico? É, eu nunca fui lá. Você não, você não foi na época da escola? Acho que eu não passei, foi quando eu não tava mais na escola. Ah, depois do incidente do beisebol. É, passei boa parte da época assistindo TV e fazendo terapia. Pelo que eu lembro, era um casarão bem velho. Era um dos nossos... Era de um dos donos da mina, eu acho. Ou da ferrovia, ou da serraria, da fábrica, sei lá, era de algum deles. Uma mansão assombrada de verdade. Ah, não. As crianças da escola vão lá o tempo todo, elas fazem tipo umas atividades de artesanato no verão. Ah, sem graça, mas ainda assim vale a pena dar uma olhada, certo? Temos três pistas, bora picar a mula. Cara mula? Enfim, é só isso. Sim, três pistas, conseguimos três pistas. Uma verdadeira detetive, May Borowski, a detetive fantasma. Beleza, vamos aí. Feita a nossa investigação na biblioteca, agora... beleza? Agora a gente já tem algumas pistas. Posso pegar seu carro prestado essa semana? Por acaso você tem carta? É? Não que você vai fazer diferença, mas você tem, não? Sem carta, sem cartão de crédito, não acredita em dinheiro. Você só acredita no carro e no dinheiro dos outros, não é mesmo? Não, escolhi nascer nessa sociedade. Não escolhi nascer nessa sociedade. <risos> tá bom, eu tenho que trabalhar, sabe? Então eu não posso ficar te levando de um lado para o outro. Acho que posso ir com você no cemitério? Preciso de ir lá de qualquer jeito. Legal, vou ver se o Greg quer ir comigo nos outros dois lugares. Sei que não preciso dizer isso, porque, tipo, você já sabe, mas só porque algo aconteceu no passado não quer dizer que vai acontecer de novo. Ei Nerdona, nunca ouviu falar da história que se repete? É verdade, a história é a mesma, assim, desde sempre Então a gente tá vivendo um loop desde o tempo das cavernas? Isso, é comprovado pela ciência Pai do céu Vamos lá visitar o Greg uhum. O que tá? Aquela minha senhorita Quelce? Caramba, não vejo ela desde a formatura do Ensino Médio. Ela sempre foi meio fodona. O Distrito Escolar não quis financiar aquele curso de arte, lembra? Mas aí ela deu um jeito. Ela era tipo uma daquelas professoras de arte radical contra o sistema. Nossa, não sabia. Acho que ela recebe o barbante latinhas vazio como pagamento. <risos> Obrigado por comparecer ao segundo encontro da Sociedade de Poetas de Pulsão Spring. Quer ficar para assistir? Não. Não. Devia ser proibida a apresentação de poesia em público. Desde quando você assistiu alguma? A faculdade, minha antiga colega de quarto Você nunca contou que tinha colega de quarto É uma longa história Com licença, mas vocês duas vão ficar pra assistir? Porque se forem pode conversar aqui com a gente Não, valeu A gente não manja muito esse negócio de rimar Pois é, não precisa rimar Essa é a coisa mais idiota que eu vi Pois é Mas não precisa Ok, obrigado por virem Nós moramos aqui Sim, então Descobriu algo sobre o fantasma? Aham uhum. Volta pra eles, Bea Tinha uns recortes de jornais antigos lá que falavam de um fantasma Não era um fantasma, era o Zé Picareta Não lembro muito do Zé Picareta É um minerador fantasma, morreu de forma misteriosa Da hora Não é não, misterioso Pensei que você tava com medo desse fantasma, que te enchi de pavor só de pensar e tal Eu tô morrendo de medo Então tá o jornal mencionou três lugares que a gente pode investigar. Ah, eu tenho que ir trabalhar e tal. É, Greg e eu também trabalhamos. Mas vocês faltam no trabalho o tempo todo. Que tal a gente dividir entre nós três? A custódia da Maia e do Fantasma até Que lugar você está pensando? Ah, o cemitério? Eu fico com esse. É aqui perto e não é ilegal. Tem um ilegal. A cara do Greg. Pode apostar o meu. Pode apostar, o um museu de história. Você sabe que não vai precisar nem invadir, né? O pessoal de lá é pago pra te mostrar as coisas. Enfim. Museu de história ali, ó. Boa. Então o que sobrou pra mim? Posso awesome um jump. Eu conheço pontos de jump. Viemos lá o tempo todo quando eu era escoteiro. Perfeito. Tá, tenho que ir pra casa agora e ir resolvendo umas coisas do mundo real. Mano, vai ser incrível. Eu ainda tô morrendo de medo. Vai ser incrível. Beleza, acabou-se mais um dia A gente vai ter agora um sonho caprichado. E a gente vai concluir o episódio de hoje Dormir? Sim Eu acredito que se a gente não dormir E sair na rua tem muita coisa a ser feita viu? Muita gente pra conversar Mas a gente tá meio que Ruxando o jogo Vamos lá. De volta. São os peixes agora voando, credo. Um monte de corpo também voando. O, que é, o objetivo de todo sonho é sempre o mesmo: encontrar os quatro músicos. Não costuma ser difícil, viu? não costuma. Tem essas lamparinas para nos auxiliar. Aqui, aqui embaixo tem mais uma. As lamparinas indicam que você já passou por aqui, né? não é mesmo? Muito bem. Aparentemente, os peixes não te fazem mal. Nossa, mas hoje tem muito mais gente flutuando, né, o normal O peixe não faz nada mesmo, ainda bem Só tá subindo, ele tem uma lamparina também. Beleza, achamos o quarto músico. Agora é só ver qual que vai ser o trauma do dia, né? Acho já, já estamos. Oh. Definitivamente a Maria é meio perturbada, viu? Ela passa por algum trauma. A gente ainda não sabe qual é, mas acho que ainda vamos descobrir. Bom, acordamos e assim concluímos mais um dia. Gostaram aí do mais um dia na vida de Maê? Deixa o seu like se gostou, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente joga jogos de Metroidvania e recomendações como essa. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar tá lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, ó. viva a amizade.